Olá, este é o Trabalho em Revista, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. Final de ano, muitas empresas costumam dar férias coletivas para os seus funcionários. Mas quais são as regras para conceder o benefício? Você vê ainda hoje. A partir do momento que a empresa decidiu que ela vai colocar o um empregado em férias coletivas, ele não tem como recusar. Em estúdio, vamos falar sobre arbitragem trabalhista. Você sabe o que é isso? o árbitro, mediador e advogado Roberto Pascoalim vai nos explicar. Veja também os principais fatos da Justiça do Trabalho no giro da semana e no quadro Decisão. É agora no Trabalho em Revista. Em fim de ano... Vemos algumas empresas darem férias coletivas aos seus funcionários. A medida também pode ser uma opção quando há uma diminuição nas vendas, por exemplo. Mas para fazer isso, é preciso cumprir alguns requisitos previstos na lei. Saiba mais! Na rodoviária de Cuiabá, já tem muita gente de olho nas festas de final de ano para pegar a estrada. E quando vai de Malicuia, sem pressa para voltar, é melhor ainda. Edson já está contando os dias. Ele é publicitário e a empresa em que trabalha vai dar férias coletivas. E é uma coisa que todo mundo espera, né? inclusive vai ser é, de 15 dias, então é bom demais. Porque é quando a gente sai todo mundo, de certa forma é bom para todo mundo para espairecer, sai da rotina, é, desapega ali do ambiente de trabalho. É bom para a empresa e bom para o funcionário, de certa forma. Na contramão disso está o Márcio. Ele trabalha como secretário de uma escola que atende mais de 400 alunos dos ensinos fundamental e médio em Ribeirãozinho. Ele faz parte da turma, que vai ter que ficar para ajudar nas matrículas, enquanto os demais colegas saem em férias coletivas. Só que eu trabalho num setor que a gente não pode entrar em férias coletivas. Aí eu vejo por dois lados. Primeiro, eu vejo a desvantagem de você não ter a opção de escolher uma data que você poderia estar saindo com toda a sua família, enfim. E segundo, porque a gente fica e parece que está com vontade de estar de férias com os outros, porque todo mundo saiu e só você ficou. Quando o assunto é férias, não há quem não espere ansiosamente por ela. Férias é muito bom, sim. Agora eu estou indo para São Paulo visitar a minha família. Dá uma esparecida, descansar do serviço, é, dar uma relaxada no corpo. Acho que é uma boa ação dar uma férias coletiva para todo mundo. Dá uma esparecida, dá uma relaxada, que você volta com mais vigor a trabalhar. Neste período de final de ano, algumas empresas, devido à baixa demanda, costumam dar férias coletivas aos funcionários. São concedidas pela empresa para todos os colaboradores, ou para um ou mais setores. Essa advogada especialista em direitos trabalhistas ressalta as regras a serem seguidas pelo empregador. Como nas férias individuais, o empregador ele tem que pagar as férias com dois dias antes. Outra coisa que é importante lembrar aos empregadores que, ainda assim, as férias elas não podem ser concedidas nas vésperas de feriado e nem finais de semana. Certo? sendo que sempre tem que ser após o feriado ou final de semana, ou então em dia, um dia antes do, do feriado que vai acontecer, eu não posso dar férias para o empregado. E também o pagamento tem que ser feito com dois dias de antecedência à data que o empregado vai tirar as férias. Além disso, a empresa deverá também fazer o registro das informações sobre as férias coletivas na carteira de trabalho e previdência social dos funcionários, ou na ficha de registro dos empregados. O empregador deve pagar a remuneração de horas extras, adicional noturno e um terço constitucional, até dois dias antes das férias coletivas. As férias são dadas ao trabalhador que completou 12 meses de trabalho. Quem não tiver completado isso, pode ser agraciado também, mas assim que ele sai, um novo período começa a ser contado. Ou seja, é como se zerasse e começasse tudo de novo. A empresa que decidir por dar férias coletivas aos funcionários ainda devem oficializar isso. As férias coletivas elas vão depender do período que a empresa vai manter fechada, quais são os setores e existem alguns requisitos para que isso seja válido. Quais sejam eles? Precisa ser feita a comunicação no Ministério do Trabalho de qual que é o período que vai, vai compreender essas férias. Se o início e o final bem como quais são os setores que vão compreender as férias coletivas, uma vez que elas podem ser fracionadas em setores da empresa. certo E assim como tem que ser informado ao sindicato da categoria que foi concedido o período de férias e que essa comunicação foi feita junto ao Ministério do Trabalho sob pena de não cumprindo esses requisitos, as férias serem consideradas inválidas. Porém, Ainda é importante ressaltar que as férias coletivas podem ou não as... agradar ao trabalhador. Uma vez que a empresa decidiu, existe o poder diretivo da empresa. O poder diretivo é o quê? A empresa é quem dirige a prestação de serviço. A partir do momento que a empresa decidiu que ela vai colocar o um empregado em férias coletivas, ele não tem como recusar. No quadro Decisão, veja a história de um trabalhador vítima de acidente de trabalho ao abrir um tambor dissolvente com uma lixadeira. Quem traz os detalhes é a jornalista Sinara Álvares. O trabalhador foi vítima de uma explosão durante o trabalho quando tinha 26 anos. O acidente aconteceu quando ele tentou abrir um tambor de solvente usando uma lixadeira. Ele trabalhava na região de Diamantino, interior do estado, em uma indústria de pré-moldados. Depois disso, ele ficou 20 dias inconsciente no hospital e agora, sete anos depois, continua sem poder trabalhar. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda tem dificuldade de se comunicar e de manter o raciocínio lógico. Também ficou com epilepsia, depressão e incapaz de expressar emoções. Apesar de notificada, a empresa não compareceu à audiência e nem apresentou defesa no processo. Ao julgar o caso, o juiz Luiz Fernando Filho concluiu que a empresa agiu com culpa no acidente. Os empregadores foram condenados a pagar R$ 100 mil reais de danos morais e um pensionamento de um salário mínimo. E um frigorífico foi condenado a pagar horas extras a um ex-empregado. Essa e outras notícias você vê agora no Giro da Semana. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso manteve condenação ao frigorífico JBS para pagar horas extras a um comprador de bois que atuou na unidade de Juara, no interior do estado. A decisão confirma sentença proferida pela juíza Elaine Queiroz, titular da vara do trabalho de Juara, que julgou que a atividade desenvolvida pelo ex-empregado era compatível com o controle de jornada. Então, cabia à empresa realizar o procedimento. O frigorífico foi condenado a pagar horas extraordinárias reconhecidas pela Justiça. A decisão, que não é passível de modificação, visto que transitou em julgado, está sendo cumprida após acordo firmado entre as partes. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso realiza no próximo dia 19 de dezembro um leilão administrativo para a venda de 17 veículos oficiais que eram utilizados pelo órgão. São nove caminhonetes a diesel, seis veículos de passeio, dois sedãs médio e um caminhão. Os bens são avaliados entre R$ 8 mil e R$ 46 mil. Reais. Quem estiver interessado poderá realizar vistorias nos veículos até o dia 18 de dezembro. Os automóveis estão disponíveis no pátio do tribunal. A falta de condições dignas de trabalho na Ecopave, empresa que até meados de 2017 era responsável pela coleta de lixo em Cuiabá, levou a Justiça do Trabalho a condená-la pelo dano causado a um trabalhador contratado na função de coletor de lixo. O trabalhador relatou que era comum fazer a coleta com botas, luvas e uniformes rasgados. Os caminhões de coleta também foram considerados sucateados, com estribos quebrados e defeitos mecânicos, além de pneus velhos. A empresa não contestou a velocidade das provas nem apresentou qualquer justificativa ou defesa e foi condenada a arcar com a reparação, fixando o montante a ser pago em valor equivalente a três vezes o último salário do trabalhador. A empresa também foi condenada a pagar indenização pelo período de estabilidade provisória a que o coletor de lixo tinha direito, já que sofreu acidente de trabalho. Dispensado em julho de 2017, ele teria estabilidade até outubro do mesmo ano, o que não ocorreu. E no quadro Tome Nota, confira tudo o que você precisa saber sobre salário. Seis coisas sobre salário. O salário é a remuneração paga pelo empregador ao empregado pelo serviço prestado em razão do contrato de trabalho. E fique ligado, ele deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencido. Além do pagamento em dinheiro, também considera-se como parte do salário o fornecimento de alimentação, habitação, vestuário, ou outras prestações que não sejam obrigatórias para a execução da atividade. O pagamento do salário não deve ser estipulado por período superior a um mês, com exceção de comissões, porcentagens e gratificações. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre o valor acordado, o empregado deve receber salário igual ao profissional que desempenhar serviço equivalente na mesma empresa. E atenção! Vestuários, equipamentos e acessórios fornecidos para a prestação do serviço não são considerados como salário. O salário pode ser pago em espécie, transação bancária ou cheque, desde que o horário do pagamento permita o desconto imediato. Essas foram as seis dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. A arbitragem é uma forma de solução de conflitos. É feita por uma terceira pessoa, que é escolhida entre as próprias partes, para se chegar a uma solução do litígio. É uma forma de tentar resolver o problema fora da justiça. Entenda como funciona a modalidade em nossa entrevista de estúdio com o árbitro, mediador e advogado Roberto Pascoalim. É no próximo bloco.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 Pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A justiça do trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói o Nacional.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 Olá, você já ouviu falar de arbitragem trabalhista? Ela é um meio de solução de conflitos desvinculado do judiciário. Nesse caso, os envolvidos escolhem uma pessoa imparcial, seja árbitro ou tribunal arbitral, para dar uma solução ao problema. Sobre isso, vamos conversar agora com o árbitro e mediador, o advogado doutor Roberto Pasqualim. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar falando então? sobre essa possibilidade de resolver esses conflitos através da arbitragem trabalhista. Na verdade, isso é uma novidade ou isso já era feito é, como uma forma também coletiva? A arbitragem trabalhista, até prevista na Constituição brasileira, era de sítios coletivos para questões em que os sindicatos patronais e de empregados profissionais regulam por convenções, por acordos coletivos, regras de trabalho, além daquelas que estão estabelecidas na CRT. Nos dissídios individuais, a arbitragem trabalhista, embora prevista, não prevista especificamente, nominadamente, mas prevista uh, institucionalmente na lei de arbitragem brasileira, a arbitragem trabalhista não foi praticada porque havia uma resistência do Judiciário Trabalhista a aceitar soluções de conflitos entre empresas e empregados resolvidas por um tribunal arbitral privado, fora do Judiciário Trabalhista. Essa resistência perdurou por alguns anos, até que houve uma mudança na legislação trabalhista, agora, recentemente, essa reforma trabalhista, ainda do governo Temer, que entrou em vigor o ano passado. Essa reforma trabalhista permitiu na CLT que conflitos entre determinados níveis de empregados, acima de certa limite, piso mínimo de remuneração pudessem ser resolvidos fora do Judiciário Trabalhista. A lei estabeleceu conflitos para esse tipo de empregados, executivos, autos gerentes, pessoas com uma remuneração maior pudessem resolver os seus conflitos com os empregadores por arbitragem e não na Justiça do Trabalho. Isso é muito recente lei, mas ampliando um pouco o que você perguntou, Samia, no passado, antes da mudança da lei, já se praticava a arbitragem trabalhista no Brasil e bastante, fora do judiciário. E quando é que o assunto ia para o judiciário e o judiciário resistia? ao Instituto da Arbitragem Trabalhista, quando uma solução, uma Câmara privada, não era cumprida. Quando ela não era cumprida espontaneamente, a parte prejudicada, vamos dizer, recorria ao judiciário. E aí a questão era novamente discutida no âmbito judicial, afastando a decisão arbitral original. Esse foi o grande nó no desenvolvimento da arbitragem trabalhista. Mas o grau de cumprimento espontâneo da decisão arbitral, antes mesmo da mudança da lei, fez com que a prática da arbitragem trabalhista já se desenvolvesse no passado e grandemente. E, doutor, quais são as diferenças, então, entre arbitragem trabalhista e processo judicial, por exemplo? É, o processo judicial se desenrola, se desenvolve totalmente dentro do judiciário, então a, a alguém precisa fazer uma reclamação o trabalhista vai ao, ao tribunal judicial em primeira instância, uh, vendo uma, uma sentença judicial. A parte desfavorecida na sentença pode recorrer a um Tribunal Regional de Trabalho, os TRT's. Conforme a decisão final do TRT, a parte descontente ainda pode recorrer ao Tribunal Superior de Trabalho em Brasília. Essa, esse é o, o procedimento judicial natural de uma questão trabalhista. Na questão trabalhista levada a uma câmara privada de arbitragem, o pleito inicial é feito, obviamente, por quem se sentiu prejudicado numa relação de trabalho. As partes escolhem quem vai decidir a controvérsia. Árbitros pessoas físicas ou componentes dessas câmaras ou escolhidos pelas partes, até mesmo fora da lista dos árbitros das câmaras. Esses árbitros é que vão ouvir a queixa de quem se sentiu prejudicado. Seja o empregador, seja o empregado. Em geral, o empregado é que se sente prejudicado. Esses árbitros vão conduzir procedimento arbitral. Aí a postulação normal, a apresentação de provas, provas documentais, provas orais, testemunhais. E aí o tribunal, os árbitros, ou um tribunal composto por três árbitros, ou um tribunal único, composto por um árbitro único, chegam a uma sentença. Essa sentença é irrecorrível não tem segunda instância, não tem terceira e última instância em Brasília, a decisão do Tribunal Arbitral é final. Essa decisão do Tribunal Arbitral final há de ser cumprida pela parte, vamos dizer, que perdeu. A parte que perdeu pode cumprir, pode não cumprir. O Tribunal Arbitral não tem como exigir o cumprimento. Mas a sentença arbitral, hoje, num tribunal trabalhista, de arbitragem trabalhista, tem força de uma sentença judicial. A mesma força que teria no judiciário tem originada de um tribunal arbitral. E essa execução, então, ela é, sim, feita perante a justiça do trabalho. E, doutor, quais são as outras vantagens, então, da arbitragem? A vantagem primeira, eu diria, da arbitragem é a celeridade. Nós todos sabemos que o Judiciário, e especialmente o Judiciário Trabalhista, estão superlotados de demandas, milhões de demandas. E a estrutura do Poder Judiciário, por mais abnegados que sejam os magistrados os trabalhistas, não tem condição de atender essa demanda toda. E a solução acaba demorando, né? quando chega, afinal o tempo já passou, as partes já, já não são mais, não tem mais relação, ou já até morreram, né? ou a empresa fechou, ou o empregado já está noutra vida, noutra história, noutro emprego, a solução demorada. Acaba sendo uma injustiça. A arbitragem permite uma solução rápida. Primeiro porque é de uma instância única, não tem recurso. Segundo, porque há, há uma flexibilidade na condução do processo arbitral. Os árbitros podem conduzir, podem ah, se reunir com mais rapidez, não há um acúmulo de causas, então os árbitros têm condição de examinar aquilo com brevidade e a solução arbitral é muito mais rápida. Então, essa é uma vantagem inegável. Outra vantagem que é, me parece muito importante é a qualidade da decisão. O judiciário trabalhista é muito competente, mas não tem tempo de analisar os casos com a mesma profundidade. No tribunal arbitral você tem a possibilidade de fazer um exame detalhado do caso, dos documentos, ouvir as pessoas, perícias, e isso dá à solução trabalhista uma maior qualidade, vamos dizer assim, do que aquela obtida no judiciário. Mais rápida, mais especializada e é possível Dentro da, de, de uma câmara de arbitragem, de uma arbitragem privada, tem um relacionamento pessoal muito melhor. As partes se aproximam e muitas vezes essa aproximação permite uma solução consensual, um acordo independente da necessidade de uma sentença, onde um ganha e o outro perde. Essa, para mim, é uma, uma vantagem inegável do procedimento arbitral. E, doutor, quando e como ela pode ser feita? O funcionário também ele pode documentar esse pedido? A arbitragem sempre surge de um acordo das partes. Não é, ela não é obrigatória. Tem que haver um, um acordo das partes. E, na, na relação trabalhista, a vontade do empregado... É fundamental. Ele pode não querer a arbitragem, então não tem o caminho da arbitragem, tem que ir ao judiciário. Mas quando há o consenso, tanto da empresa quanto do empregado, a arbitragem se torna obrigatória para eles. E nesse caso, isso é formalizado por uma cláusula num um contrato de trabalho, antes de surgir uma controvérsia faz uma cláusula, essa cláusula diz, olha, se surgir alguma dúvida, vamos resolver por arbitragem. E essa, esse é o caminho. A documentação é feita assim. Depois que surge o conflito, Sânia, um procedimento arbitral é feito uh, com toda a formalidade. Tem, você tem que apresentar alegações por escrito, você tem que apresentar respostas as alegações por escrito, tem documentos que vão comprovar ou não as alegações formuladas por parte a parte, as audiências são registradas por escrito e a sentença também é, é prolatada por escrito. Então o conjunto do procedimento arbitral começa por uma cláusula contratual, por escrito e se desenvolve por um procedimento formalizado por escrito. Essa é a maneira de dar segurança jurídica, tanto para a empresa quanto para o empregado, quando escolhem a arbitragem para solucionar seus conflitos. Necessariamente esse acordo, a sentença, precisa também ser homologado ou não? Não, ela será... É necessária a homologação quando não houver o cumprimento espontâneo da parte que perdeu. Necessária a homologação para que a parte que foi vencedora no conflito possa exigir no judiciário o cumprimento, a execução daquilo que foi objeto da sentença arbitral. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, foi bem esclarecedor Eu fico satisfeito com isso, muito obrigado a vocês.